Hoje o De Vassoura aí vai para São Paulo, mais especificamente para a Rua das Figueiras 2146 em Santo André para um lugar que há anos eu quero conhecer a Casa de Bruxa, da minha querida amiga Tânia Gori. Chegamos na Casa de Bruxa! Depois de uma viagem gigante que vocês acompanharam aí, no, no começo. Desculpem qualquer barulho, mas aqui é um espaço super aberto, então a gente vai tentar gravar com máximo de qualidade porque que é minha amiga. E aí, Tânia? Ai, eu tô muito contente de você estar tá aqui Sorocaba, diretamente pro APC, Santos. Diretamente. São e assim, a Casa de Bruxa, ela tem vários mistérios. Porque quando a gente veio pra cá no ano de 2000, a Casa de Bruxa existe Teusty, de... 1996. Nossa. Então a gente veio pra cá em 2010. E aí que a gente conseguiu essa sete própria. E como eu tava te falando nos pastitores, aqui era tudo cimentado. Ah, e é, aí não? eu queria criar um bosque encantado. Eu queria trazer a natureza para dentro da cidade. E aí a gente quebrou tudo, tirou todo o cimento para criar um lugar onde as pessoas pudessem, enfim, descansar, meditar. E sermonizar é isso, gente. Eu fiquei muito emocionada quando eu cheguei, porque aqui tem um cedro logo na entrada. E o meu nome mágico, Cedric Nightingale, né? é o Cedro que vem de cedro. Então, assim, eu sempre quis encontrar um cedro pessoalmente. Na Sorocaba não tem cedro, gente. Eu tive que vir pra cá, pra BC, pra achar um cedro. E esse, esse cetro, né, ele estava aqui na casa, ele é a única árvore da casa que eu não plantei que Quem plantou ele foi a tona anterior né? Então ele é um cetro bem antigo e ele apensou a todas as pessoas que entram na casa de bruxa com bons com objetivos. Logo na entrada, encontramos um pentagrama no chão. E no primeiro degrau, temos símbolos planetários para evocar uma ordem energética de amor, abundância, prosperidade e muito mais. A escada contém três degraus e em cada um deles, uma chave fixada na ponta. Onde, ao descer um a um dos degrais, os nossos caminhos vão se abrindo e trazendo muita sorte e prosperidade. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, nove, nove, nove, nove, nove, nove, nove dia, cinco, Logo que a gente desce as escadas, é muito fácil de ver todas as plantas mágicas que a Tânia tem no jardim. O Chartinho. É cravo, você tem. É, é. Pitânica, você tem acerora, você tem louro, você tem citronela. Você e tem, tem também a famosa fonte de Santos Pedito, a qual a Tânia é muito devota. Qual que está embaixo. Então quando você entra na casa de bruxa. Você encontra novamente o pentacrama que você viu em tamanho retusito no começo da escata. Para que toda a energia do céu e da terra harmonize a sua vida. Cercato dos principais cristais de, de energização. Quando entramos no espaço, já damos de cara com o Empor da Bruxa, uma loja recheada de materiais mágicos e holísticos para compor as práticas de todos os alunos e visitantes da Casa de Bruxa. Aqui você vai encontrar estátuas, velas, ervas, incensos e tudo o que você precisa realmente para suas práticas mágicas. E assim eu recebi hoje. Hoje. Tá vendo, Exatamente. o dia que era para chegar. Uma coisa muito legal na nossa visita é que no dia que fomos ao espaço da Tânia, também foi o dia em que a remessa do novo livro Gastronomia do Tarot chegou. É, eu já atrapalhei toda a sua arte lá no efeito que teve, né? Que eu falei, não, eu vou falar sobre gastronomia Imagina! Ah, a Tânia agora, Gente, a Tânia é assim, eu já aprendi. A Tânia, é muito acelerada. Às vezes a gente pede um negócio pra ela fazer, você espera que ela vai chegar uma semana. Sei lá, 30, 40 minutos depois, ela já jogou assim, pronto pra você. Vamos subir as Vamos. escadas do segundo andar. Indo para a parte de cima, a gente encontra um pentáculo de maçã enfeitando o espaço e trazendo magia para o ambiente. E lá em cima, a gente também vai encontrar várias salas e espaços de estudo. A gente conheceu algumas, eu vou mostrar para vocês. Aqui a gente vai falar pentachim porque é a sala de Lashme. É uma sala onde tem os ambulatórios dos cursos que a gente tem na casa. Massagem terapêutica, Thai massagem, bruxaria natural, eles também fazem estágio de aconselhador metafísico. Ah, e essas bandeirinhas são o quê? Que eu vi lá embaixo também. Essas panteirinhas são panteirinhas tipetana cada cor simboliza uma energia. No tipé, quando você vai para o Tibete e você quer é, ver um lugar sacrado, que eles chamam de estopa, é, tem sempre essas panteirinhas, porque começa assim, o branco ele sempre vai te dar paz, o vermelho vai te dar ação, o verde vai te trazer saúde, o amarelo vai te trazer dinheiro e o azul vai te trazer calma. Se você conseguir ter essas cinco qualidades na sua fita, você vai realizar tudo no seu caminho. E aí eu trouxe né, a viagem que a gente fez no TiPé e eu fiquei pensando em que sala que isso combinaria mais. Aí eu pensei na sala de Lashle, né? que é o Matheus aí é que traz a prosperidade, é uma sala de cura, que a gente trabalha com a cura, Sim. trabalha com a magia, e aí a gente roteou a sala com essas bandeirinhas. Muito bom! O dia foi muito gostoso e produtivo, e a sala que eu mais queria conhecer era a sala da Cozinha da Bruxa. E aí, Tânia? Fala daqui pra gente. Confessa, Salfeta Focão. Essa sala é a sala de Afrotite, ela reúne um pouco da Tenigori, né? que ela é a minha sala. Então aqui tem um pouquinho de cada coisa que faz parte da minha vida, né? Tem os portais que eu acredito que a casa de bruxa abra para as pessoas, novas janelas. Que a cozinha da bruxa é um lugar de transformação. É uma magia manipulativa, mas é uma magia, do bem? Porque quem tem o coração peludo não consegue <risos> cozinhar. Então, é uma magia manipulativa? É, não adianta falar, ai não, não, é, não. é sim. Realmente, que não é muito legal, nunca faz nada Nunca tá faz uma comida gostosa. Então, para você praticar a magia da cozinha, você o amor, você tem que pôr harmonia e tudo que você faz com amor a harmonia vai ser um sucesso. Imagina você aprendendo para que que serve cata coisas Você gosta de alface? Eu gosto de alface. Alface é lua, significa que você tem uma intuição apurada. Tá vendo? Ficou essa em câmera. <risos> você nunca esqueça da sua criança interior. Você não precisa se focar nos seus obstáculos, as coisas vão se resolver, basta você acreditar. Então uma criança ela nunca se desespera, uma criança ela sempre brinca, uma criança ela sempre tá alegre. É que nós adultos, adulteramos as nossas crianças Sim. e aí as crianças vão ficando chatas e assim ela se torna adulto, né? E aqui nessa sala, a ideia é você resgatar a sua criança interior. Cétric tem uma coisa que eu acredito muito. É na força jovem. Eu acho que os velhos vão ficando velhos. E eles vão tendo umas fissões muito adulteradas da realidade. Tem que vir essa linha jovem para mostrar pro jovem... Que a magia é acessível a todos. Então você, o Vitor, a Capi Violeta, são pessoas que moram no meu coração. São pessoas assim que eu tenho muito orgulho. São pessoas que eu indico, são pessoas assim maravilhosas. E eu tenho um presente para o Caçal de Ouro. Né? Um não, cinco. Cinco. Cinco. cinco. Né? Vou fazer meu merchan Vai! Vou fazer meu merchan. ó O meu primeiro livro, Bruxaria Natural. Uma filosofia de fita. Então, ele é uma cartinha de bruxaria. Esse segundo livro é A Bruxa o Cavaleiro. Ele é um romance. Ele é a minha tentativa de ser realmente escritora. Esse é o terceiro livro. Esse tá aqui, vou te contar um secreto. Eu tenho quase 30 anos de caçado. Muita magia em um relacionamento Crianças, tem que ter Tem que mexer o caldeirão Então aqui tá os secretos de manter um relacionamento São mais de 100 Meu feitiços Deus. Todos testados e aprovados Já falei pra Tênia que Se tinha alguma situação no casamento Que pudesse dar errado, já não dá mais Isso mesmo Pode misturar boa, boa. <risos> A mágica, que é um trabalho, como eu falei, para o Cetric, de 30 anos de pesquisa, de experimentações, né? são mais de 150 ervas nesse livro. Logo, logo vai sair o volume 2. Tá tendo guardem dinheiro. Isso, vai sair o volume 2. Ele é um livro muito especial, que eu tenho um carinho muito especial, porque é assim, é o que eu acredito. Então tem essa experiência em rituais, de gastronomia, de cosmetologia, de tudo que você pensar, né, de Eva por Eva, as então essas funções mágicas, funções terapêuticas. Então é um livro que assim, ele foi feito com muito carinho, muito cuidado. É, para que checasse numa linguagem super fácil para as pessoas. E o mais recente filho, hoje, hoje estou recebendo o Cetric, que é o primeiro a ter <risos> acesso a este livro, que é o Gastronomia do Tarot que também é um trabalho de quase 10 anos de pesquisas. Todas as receitas foram desenvolvidas por mim e as receitas foram assim associadas. Lâmina uhum. por lâmina do tarô tradicional. Então, ao comer essa receita. <risos> literalmente, tá comendo. Tá comendo a energia da tá lâmina do tarô. E, e esse daqui, eu fiz uma live com a Tânia, onde eu montei uma arte. <risos> e não tinha sido feita as impressões ainda, só tinha arte. É muito, é muito bizarro e muito bom olhar isso impresso, sabe? Porque é um filho nascendo, né, Tânia? É um Tânia. filho nascendo. É um filho nascendo, que eu recebi. No dia de hoje, tá vendo? E você é o primeiro a ter esse acesso. E aí eu vou atuar para você sortear para os seus coxinóis um gastronomia do tarô e um hercologia mágico. Ó, oh, vai rolar sorteio! Hum. Bora então! E eu queria que você deixasse para as pessoas uma mensagem aí voltada para esse caminho mágico, porque tá com você eu acho que é muito especial, não só para mim, mas para muitas pessoas que, que assistem o canal que também te conhecem. O que, que você diria para as pessoas? estão buscando é, a, sua jornada, a sua jornada mágica. Primeiramente eu quero agradecer você, o Ítalo, quero agradecer todos os roxinóis que estão aí acompanhando, né? Acho vocês lindos, vocês são maravilhosos. Gratidão por sair de Sorocaba e vir até aqui filmar a caça, né? É, e eu gostaria de deixar uma mensagem para todos, que é a mensagem assim, ó, quando você entra no caminho mágico, pode acontecer vários obstáculos. E você olhar no teu coração e falar assim, não, eu vou desistir, não desista. Continue. Vai ter pessoas falando no seu ouvido, vai ter pessoas criticando o seu trabalho. Respira e faz de conta que é um presente que você não quer. Porque quando a gente recebe um presente que a gente não quer, pra quem fica o presente? Pra quem tá mandando. Então se alguém tá falando mal do seu trabalho, se alguém tá falando mal do caminho que você escolheu, respira, dá um sorriso, e deixa o presente da palação mal da pessoa. e Tenha certeza. Siga as pessoas do bem, Leia muito, estude, estude e estude, não é erro de carregação mesmo, é para estudar muito, porque o caminho mágico se faz através de duas coisas: o estudo e a experiência. E ninguém pode vender uma verdade para você através do seu estudo e através da sua experimentação é que você vai encontrar a sua lógica de fevereiro e você vai encontrar o seu caminho e não existe caminho certo ou errado é isso então obrigado por me receber também não só não só aqui mas durante todo esse processo fez muita diferença na nossa jornada Enquanto comunicadores mesmo Então obrigado por ter aberto espaço E continuar abrindo pra gente Não só pra gente, como pra várias outras pessoas Perfeito O universo ele sempre conspira a nosso favor Nossa, eu tava precisando O universo, meu pique você já sabe Vênia, <risos> obrigado Gratidão, meu amor Gente, venham pra casa de bruxa E beijos